Babado. A Anitta acabou de gravar uma música em italiano com um cantor italiano e a aula de italiano de hoje será exatamente sobre essa música, o que diz a música nova da Anitta com o Fred De Palma. Vamos conferir? E se você não me conhece, eu sou Ana Paula, especialista no ensino de italiano para falantes de língua portuguesa e toda semana nós temos uma aula aqui analisando questões da língua italiana em músicas famosas italianas então hoje nós vamos analisar essa música que foi lançada agora acabou de ser lançada ainda nem tem clipe mas terá pelo que eu sei e inclusive Visto que ela é muito nova, eu procurei online algumas, a, a letra e tudo mais, eu achei uma letra que não é exata, que tem alguns errinhos com relação, né se comparados à música. Então, aqui você vai ver a letra certinha, sem erros, além de também estudar o italiano. O estilo da música é muito... Uh, o estilo que os italianos gostam aqui, muito música de verão. Né? Todo ano, aqui na Itália, tem uma música de verão que faz sucesso. Os cantores investem muito em fazer, em gravar essas músicas. Aquele tipo de música que toca em todo lugar, que você ouve o verão inteiro, inclusive eles dão um nome a esse tipo de música, que é Tormentone estivo, Tormentone estivo. Que tormentone de ficar ali na cabeça estivo relativo ao verão, né? Estate estivo, do verão. Então, seria a música uh, grude do verão, em outras palavras. E dando já o meu parecer quanto ao italiano dela, pelo menos na música é perfeito, não dá pra identificar é, sotaque, tem um, uma pronúncia muito, muito fiel ao italiano mesmo. É... Procurando saber sobre essa música, tudo mais, eu vi que eles fizeram uma live e aí eles tentaram falar português, inglês, italiano, falaram um pouquinho de cada língua, ah, até de espanhol, saiu ali um espanhol. E num certo momento, esse Fred diz a ela assim: Ah, spacchiamo tutto, spacchiamo tutto, spacchiamo tutto. E ela ficou assim: O que, que é, né? E ele falou: Hum, rompiamo, rompere, rompere, rompiamo. When, when you want to come in Italy. Spacchiamo todos, rompemo todos. Spa che? Spacchiamo spacchiamo tutto. In italiano che, è che, rompendo che? rompendo spacchiamo. Romp ah, ok. Rompendo is spacchiamo. Quanto a essa expressão, spaccare tutto, spaccare è é letteralmente despedaçar. E rompere, come ele bem quis explicar, romper é quebrar. O sentido figurado é como no português, sabe aquele quebra tudo, vamos quebrar tudo, naquele sentido de arrasar, de triunfar, de ter sucesso, né? Então, essa expressão, vamos pacare tudo, tudo, num sentido figurado, é o nosso quebrar tudo também no sentido figurado. Uma outra coisa nessa música, vocês uh, verão muito a conjunção C, o C. Queria dar uma explicada rapidinho nisso. A conjunção C é aquela conjunção condicional, né? Exprime uma condição. Então, se você não chegar cedo, vai perder o trem. No italiano é exatamente igual. É se, não? Se non arrivi presto perderá il treno. Ou então, diga-me se é certo ou errado. Dimi se é justo ou sbagliato. Então, o C que indica uma condição para alguma coisa, no italiano vai ser SE também. Só que no português nós temos um outro SE, que é aquele SE pronome, por exemplo, ele se cortou. Ele se cortou, esse SE ele tem essa função de pronome. No italiano não será SE, mas será si. ok? Então, por exemplo, ele se cortou, no italiano fica LUI si tagliato, LUI si tagliato. Ou, por exemplo, vende-se apartamento. Vende-se apartamento. Vende-se. Esse, esse si é si, não é S vende se. Vende-se. Neste caso, é tudo junto com vende, né? Vende-se. Ou, por exemplo, vive-se um dia de cada vez vive se, aquele se no italiano é sim então é se si vive, se si vive um giorno alla volta, ou meus pais se amam, meus pais se amam, indica alguma condição esse se, meus pais se amam, não indica uma condição, então se não indica condição no italiano é se, si. e miei genitori se si amano, e miei genitori se si amano, então memoriza aí Quando você quer falar sobre uma condição No italiano é se si. Se você quer falar sobre outra coisa que não é condição Neste caso, pronome No italiano é se si. A música se chama Paloma Paloma Paloma é um nome né, comum aí no Brasil E comum também na Espanha Que na Itália não é tão comum Só que Paloma em espanhol, sabe o que quer dizer? Pomba então, já vamos matar essa curiosidade aqui também, como se diz pomba em italiano, olha só, la paloma, né? que em espanhol é paloma, no italiano se, se diz colomba, colomba, a colomba é essa, tá vendo essa, essa branquinha aqui, é a pomba esta é La Colomba E também pode ser este doce La Colomba Pasquale Que é um doce muito famoso na época da Páscoa É mais ou menos como um panetone Inclusive, até os recheios São mais ou menos como um panetone do panetone né Ou frutinhas, ou chocolate Ou creme, enfim Também é chamada Colomba Você vê a forma? Que parece de uma pomba Então é como se fosse um panetone com forma de pomba É La Colomba La Colomba, plural, Le colombe. E ali nós temos também o que nós chamamos de pomba, né, em português. Aqui se chama Piccione, Piccione. Eles são mais ou menos que, meio que primos, né, Piccione e Colomba. A diferença é que a colomba é branca e normalmente está é, em lugares mais isolados, no interior, digamos. E Piccione, Piccione é. Uh, a pomba, aquela colorida cinza e que normalmente está em centros urbanos. Olha só a pronúncia de pichone, né? pichone. Né? Dois C's tem esse som, né? Você sabe que o CI ou o CE tem o som de TI ou de t Quando são dois juntos, duas consoantes juntas, o som é um pouquinho mais prolongado, é um pouquinho mais forte. Então ele é pichone, né? a né? Tá? né? plural e piccioni. Tá bom? Então agora sim vamos à música. olha só. Dimmi che tutto adesso é como sembra, que la nostra vita é ritornada como prima. Dimmi che tutto adesso é como sembra. Dimmi, diga-me é, é o verbo dizer, né? É o verbo dire, dire a chi? Dire a qualcuno, neste caso a mim, então é dimmi, Olha só que no italiano não tem esse negócio de colocar uh, hífen é, para separar aí os pronomes. Fica tudo junto. Olha ali, dimmi. Dobrou ali aqueles dois M's, somzinho mais prolongado, então DIME é diga-me QUE tutto adesso é come sembra. Esse c e tem esse som de que significa é como nosso que no português, né? Então diga-me que tudo adesso, tudo adesso significa agora, é come sembra, lembra? Verbo sembrare, tá lembrado que significa? Tem sempre nas músicas, né? Sembra, sembra, isso, isso mesmo, é parecer, então diga-me que tudo agora é como parece, dime que tudo adesso é como sembra, que la nossa vida è tornata come prima, que a nossa vida, que la nostra vita é ritornada como prima, voltou a ser como era antes. É ritornada, não? retornou, passado. La vida é ritornada. A vida voltou como antes, como prima. Como prima, prima significa antes. E se guardo fora da finestra, o sol está escaldando ancora, o mundo mentre gira. Olha só o ser, que nós falamos agora, né? Que aqui é, é uma condição, por isso que é ser, então ele diz esse guardo, guardare, você tá lembrado que é guardare? Isso significa olhar, então aqui ele está falando dele, porque eu guardo, eu guardo, eu olho, tu guarde, e lui eu leio? Guarda, então... E se olho fora da finestra, fora da janela, da finestra. Se guardo fora da finestra, il sol está escaldando ancora. O sol, il sole, o sol, está escaldando ancora. Caldo, o que é caldo? Isso, calor. Escaldar é esquentar. Então, il sole está escaldando. Isso, sol está esquentando, está escaldando ancora, está esquentando ainda. Il mondo mentre gira, o mundo enquanto, mentre significa enquanto, enquanto gira. Chi gira? Il mondo, quem gira? Lui gira. No, io giro, tu giri e lui, lui gira. Il mondo gira. E tu sei como é que melodia? Perché ti ho sempre in testa notte e giorno e non vai via. E tu sei come quella melodia. Olha, che este è uno dei verbos mais importanti da língua italiana: Verbo essere. Essere no presente do indicativo. Io sono, tu sei. Então, aqui ele está dizendo e você è. Ou, oh, tu sei. Come quella melodia, como aquela melodia O como vai ser sempre come, tá bom? Não diga como, que senão eles vão se confundir com um lago Existe um lago aqui, lá para os lados de Milão, que se chama lago de como Só aquele é como Se você quiser dizer como, como no português, é come Então, e você é como aquela melodia, come quella melodia Perché ti ho sempre in testa? notte e giorno e non vai via. Olha só. Perché ti ho sempre in testa? Porque eu tenho você sempre na minha cabeça. Testa é cabeça. Tá bom? Testa é cabeça. Isso daqui tem um outro nome. O que nós chamamos testa é um outro nome em italiano. Então, quando você... Ouvir testa é cabeça. Ah, você quer saber como se diz testa em italiano? É fronte, fronte. É fácil, porque fica na frente, então é só lembrar. Frente, fronte, tá? Então, isso aqui é fronte. Questella testa, la testa. Então, perché ti ho sempre em testa, ou seja, tá sempre pensando nela, né? Você está sempre na minha cabeça. Avere in testa. Isso aqui é um outro verbo importante do italiano, o verbo avere, o verbo ter. Io? Que o entesta, eu tenho você na minha cabeça, que eu sempre testa Nota e giorno, noite e dia. E não vai via. Lembra o que significa andar e via? Isso, andar e via significa ir embora. Então, aqui ele está dizendo que não vai via, que não vai via. Olha aqui, aqui o, é o culto, o pronome, né? Mas seria o tu, ó, seria assim, ó, e tu não vai via, porque eu não vado via, tu não vai via, tá? é lui, eu lei, não vá via. Se ele quisesse falar da melodia que não vai embora da cabeça, ele faria, ele diria não vá via, porque é la melodia, lei, lei, la melodia. não. Por isso que a gente sabe que é tu, porque ele diz vai via, tu não vai via. Se fosse a melodia, seria la melodia, cioè, ou seja, cioè, lei, não vá via. Olha só, tu sei come quella melodia, perché ti ho sempre in testa notte e giorno e non vai via. E non vai via. Come si chiama quella musica che fica sempre na cabeça <ride> e non vai embora? Em italiano. Você ouve e fica ali, ó, martelando na sua cabeça. Como se si chama? Lembra? Isso se chama tormentone então ele está dizendo que lei é um tormentone estiva é como uma melodia como uma melodia que é porque eu sempre em testa notte e giorno e não vai via e aí ele diz dimmi que nonostante tutto tu sei mia dimmi que nonostante tutto tu sei minha que cos'è é, dimmi? que cos'è é, que significa dimmi? Diga-me que, nonostante tudo, fala aí você em voz alta essa palavra. Nonostante tudo, nonostante tudo. <risos> é, é difícil de falar, né? Nonostante tudo, nonostante tudo. Esse nonostante tudo significa apesar de tudo. Então, diga-me que, apesar de tudo, nonostante tudo, tu sei minha, tu sei minha. Lembra do verbo ser, né? Você é minha. Diga-me que apesar de tudo você é minha. Que voglio dar um nome a toda esta nostalgia. Que voglio dar um nome a toda questa nostalgia. Que? Que cosé voglio? Eu voglio. Eu quero. Verbo volere. Verbo volere. Eu quero. Quem foi que disse que não se diz eu voglio? Não acreditem em tudo aquilo que vocês veem na internet, porque existe um, um que de verdade ali, mas esse tipo de informação, ah, não se usa e eu olho, absolutamente não, pode criar confusão para quem está aprendendo. Existem algumas ocasiões em que é melhor usar uma outra forma e não olho, mas olho existe, e eu olho, eu quero, e é uma palavra que existe aqui, então, então aqui ele diz que quero dar um nome, que voglio dare um nome, quando você tem um verbo depois, o verbo fica no infinitivo exatamente como no português, no português a gente fala eu quero dar um nome, eu quero fazer um convite, né? Fazer outro verbo depois do, do querer no infinitivo, no italiano também, então, que voglio dare um nome, que eu quero dar um nome a tutta questa nostalgia, a toda esta nostalgia, saudade, nostalgia aí, aqui ela quem canta, questa notte chama, il vento sofre, a la tua voce fino a qui, questa notte chama, esta noite chama, questa notte chama, il vento sofre, a la tua voce fino a qui. O vento, que eu estou sendo afligida agora neste momento, ao aberto, no il vento, o vento sofre, o vento sopra, o vento sopra la tua voce, la tua voce, a tua voz. Olha só o C que tem aquele som de tche, tche, bem levinho, te voce, voce. Voce. então o vento Sofia lá tua voz fino fino aqui o vento sopra o vento sopra a tua voz até aqui fino a fino significa até ele é sempre acompanhado pelo a fino a neste caso fino aqui até aqui aí continua canta no paloma em giro per le strade come a Medellín. canta no paloma CANTANO, do verbo cantare. Quem canta? Não se sabe. canta? Seria o cantam. O sujeito é indeterminado, né? Cantam, alguém canta. Loro cantano, tá bom? Então, cantam paloma. Cantam paloma em giro pela per estrada, como a Medellín, em giro pela estrada. Estar em giro da qualquer parte, em giro, significa dar uma volta, né? Então aqui eu posso dizer que em giro pela estrada é passeando pelas ruas, em giro pela estrada, como a Medellín, como em Medellín. Continua, então, olha só, esse paloma aqui eu expliquei, do pichone, da colomba, né? Só porque paloma em espanhol significa pomba, então foi algo a mais. Mas neste caso é o um nome, né? Eles cantam essa música que se chama Paloma. Não importa se, se eu é na canzone que sai o meu nome. Não importa se, não importa se. Olha aí de novo, o se como condição, sendo seu, se sendo ser, né? Se uma música que sabe o meu nome, se na canzone que sai o meu nome, se uma música que sabe o meu nome, esse sa tá vendo? É o verbo sabere, verbo e eu só, eu sei, e eu só, tu sai, e lui eu lei, sa Neste caso, la canzone sa il mio nome, que sa il nome, la canzone lei, lei sa il mio nome, ela sabe o meu nome. Este também é um verbo importante, né? Porque, por exemplo, quando você quer dizer que você não sabe alguma coisa, você diz, non lo so, non lo so. No? É, ela não sabe, lei non lo sa, lui non lo sa. Então, olha só, esse daqui é um verbo é importante, o verbo saber Eu sou, tu sai e lui sa. Então, sei ou na canzone, que sai o meu nome. Pois continua, que importa ser? O que importa ser? La notte ancora lunga, aspettavo l'alba e aspettavo te. La notte ancora lunga. O que significa ancora mesmo? Ancora. A gente já viu aqui nessa aula, lá no começo, ancora, quer ver onde a gente viu? Olha aqui, o sol está escaldando ancora, e o mundo, mentre gira ancora, lembrou o que significa? Significa ainda, então aqui, o que importa se la notte ancora longa? a noite é ainda longa, aspettavo l'alba e aspettavo te. Lembra do, deste, nós vimos recentemente, falamos sobre o verbo no tempo imperfeito. Algo que a gente fazia, né? Neste caso, o verbo aspetare é esperar. E aqui está falando da primeira pessoa. Eu aspettavo, Então, eu esperava. Esperava l'alba. Se você vê meus stories no Instagram, você sabe que é l'alba, porque eu vou sempre lá tirar foto do mar, né? A l'alba, a l'alba é o amanhecer. Então, la é ancora longa Esperava o amanhecer e o te, e esperava você. Que ho visto lì da sola e mi sono chiesto se una bella se namora. Di uno che è cresciuto trai palazzi in quella zona. que ho visto lì da sola. Ho visto, ho visto. Você sabe o que significa ho visto? Significa que eu, passado, eu vi. Lembra do passado próximo que também nós vimos recentemente como é formado? Então, no caso do vedere, né? Vedere. No passado, eu vi, então é que eu visto, eu vi você, que eu visto. O auxiliar ali é o verbo avere, avere, ter, né? Para se falar, para se formar um passado, o passado do verbo vedere. Como é formado? É formado pela conjugação do avere mais o participio. E o particípio com o avere, não importa qual é o verbo, se ele está com o verbo avere, não muda. ai ah, mas como que eu vou saber se o, o, o, o auxiliar é o avere ou o essere, como que eu faço? Ah, aí tem que ouvir muito. Alguns são intuitivos, outros é questão de hábito, tá bom? Mas não é difícil, eu te garanto. Então, por exemplo, que eu visto? Eu vi você. Então, você só muda, você só conjuga o verbo HAVER. Eu ho visto, tu hai visto, lui o lei ha visto, noi abbiamo visto, voi, vocês, voi avete visto, e loro hanno visto. Você viu que só mudou o auxiliar HAVER? Eu, tu hai, lui ou lei a Noi abbiamo, voi avete loro hanno, Sempre o verbo avere, mas o visto, o verbo avere no presente, do indicativo, indicativo presente. Então, eu te vi lì da sola, ali sozinha, da sola. E mi sono chiesto, e mi sono chiesto. Olha só, um outro passado próximo, um outro verbo no passado, olha só. Mi sono chiesto. Verbo chiedere. Verbo chiedere no passado. Chiedere significa perguntar. Então, mi sono chiesto é eu me perguntei passado. Mi sono chiesto, me perguntei. Como aqui o verbo é reflexivo, ele perguntou para ele mesmo, então ali é o, é o verbo essere. Mi sono chiesto tá? Você pode usar o verbo avere. Por exemplo, o que esto, é Minha madre se puxamos a ser. O que esto, O que esto. Eu perguntei. Se ele dissesse assim, eu perguntei a mim mesmo, ali seria o avere. Não? O que esto, A me stesso? O que esto, A me stesso? Difícil? Vamos aprofundar isso numa outra ocasião Mas não é difícil Não é difícil não Certeza que você está tirando de letra Então, ó E eu me perguntei Se una cosi bella se si namora Se si uma Olha de novo o C condicional Se si uma assim linda O bella no italiano não é só um bonita É linda Se si uma assim linda Se si namora Se apaixona Olha aqui Lembra que eu falei da diferença do SE condicional e do SE pronome? No português é sempre SE, né? Então, SE UMA, assim linda, SE apaixona. Aqui é condição, na coisa BELA SE NAMORA. Ah, tem uma condição ali? Não tem. Então, vai ser SE. SE NAMORA DE QUE? E NAMORAR-SE DE QUALCUNO? Neste caso, DE UNO. Que é cresciuto trai palazzi em quella zona di uno. Que é cresciuto, que é cresciuto. Olha, de novo o passado próximo. Que foi criado, que cresceu. Tá vendo? O verbo crescere no passado exige o verbo essere com ele. Então, lembra? se conjuga no presente do indicativo essere, io sono, tu sei, io sono cresciuta a São Paulo, tu sei, cresciuto a Rio, você foi criado no Rio, foi criado em São Paulo, e lui, di uno che è cresciuto, io sono, tu sei e lui è, lui è cresciuto, ou lei é cresciuta, neste caso, ele cresceu, ele foi criado, Trai palazzi in quella zona, entre os prédios, palazzo, significa prédio, palazzi plural, entre os entre os prédios, naquela zona, zona não sentido de bagunça, tá? No sentido de área, região, então naquela zona, aquela área ali. Então, eu me perguntei se uma assim linda se apaixona por um que foi criado entre os prédios naquela zona. E mi sono chiesto se una così bella si innamora di uno che è cresciuto tra i palazzi in quella zona. Ma tu mi hai detto tutto senza dire una parola. Ma tu mi hai detto tutto. Ma você mi disse tutto. Aqui di nuovo noi temos o passado. Olha, outro aqui: passato. Tu mi hai detto. Você mi disse. Verbo dire. Io ho detto. É, eu disse, tu hai detto, você disse, tu hai detto, aqui hai detto, me, quindi, portanto, tu mi hai detto, tu mi hai detto, você me disse, você me disse o que? Tudo, tutto, senza dire na parola, senza dire na parola, sem dizer uma palavra, você me disse tudo sem dizer uma palavra mas tu me hai detto tudo, sem dizer uma parola. Scusami se vado veloce, desculpe-me, desculpem. Se, de novo se condicional, desculpe-me se, se eu sou apressado, né? Se vado veloce, se vou veloz, é a tradução literal. Aí aqui em espanhol, oi sua visita, queres bailar esta noite? É, Sento o cuore que se capovolge, e non mi ha mai battuto forte così e non mi ha mai battuto forte così sento il cuore che si capovolge chi sente? io sento, no, verbo sentire, io sinto eu sinto il coração che si capovolge, o che è capovolgere? capovolgere? il mio cuore si Capovolge, dá cambalhota, fez pirueta, se agitou, pulou, deu cambalhota e não me mai batuto così forte e nunca bateu assim forte, nunca bateu assim forte. Aqui de novo nós temos o passado, il cuore batte, não? Verbo bater. Então aqui il cuore non ha batuto, o coração não bateu, non ha batuto. Sempre o verbo, neste caso do batter é o verbo avere, avere, aí você conjuga com a pessoa ali do discurso. Neste caso, o cuore é lui. o cuore a Io, tu hai, e lui, eu, tu há e ele o leia neste caso, o cuore a que é lui, né? O cuore masculino, o cuore a, é, Olha só, este mais significa nunca. Ele é frequentemente usado com palavras de negação, né? Ele reforça a negação. Este mais nunca. Então, e nunca bateu forte assim. E não me amai batuto forte così. De novo vem essa parte aqui do refrão que ela canta com esta tanote. Questa notte chiama, il vento soffia la tua voce fino a qui. Cantano paloma in giro per le strade come a Medellin. Non importa se, se è una canzone che sa il mio nome. Che importa se, la notte è ancora lunga, aspettavo l'alba e aspettavo te. E agora qui, dice assim: basta che mi tocchi anche solo un secondo, e il mare mosso, poi diventa calmo. Basta che mi tocchi anche solo un secondo. Basta che tu mi tocchi. Tu mi tocchi. Você mi tocchi. Verbo toccare. Tocar mesmo, literalmente. Então basta che você mi tocchi. Io toco, tu tocchi. Então por isso eu sei que é tu basta que você me toque anche solo um segundo, mesmo que, que por um segundo, por somente um segundo. Este anche, opa, cadê o mouse aqui? Este anche, muitas vezes ele é usado, ele tem o um sentido de também. Neste caso, é o mesmo que, né? basta que você me toque é, mesmo que somente por um segundo, anche solo un secondo, e il mare mosso poi diventa calmo e o mar agitado, mosso é agitado, olha só, io i capelli mossi, é. cabelo, né? io i capelli mossi oggi, capelli mossi, il mare mosso e agitado, então, il mare mosso o mar agitado, poi diventa calmo. Então, se ela, se lei lo toca, il mare mosso diventa, diventa, se si torna, il mare diventa, o mar se si torna calmo, calmo, calmo. Veja só que calmo, palavra em português para calmo é exatamente igual. Se escreve igual. Mas no italiano, quando você tem o L em final de palavra ou antes de uma consoante você uh, puxa esse L tem uma outra pronúncia, olha só, calmo, cal, cal, cal, calmo, tá? Não tem o um som de U, calmo, calmo, calmo, calmo, ok? A diferença aqui entre o português e o italiano é só a pronúncia. Então aqui continua, voglio i tuoi occhi per guardar il mondo e le tue labra per dimenticarlo. Voglio, o que, que é voglio? Isso Eu quero, eu voglio, eu quero Voglio, que coisa voglio? I tuoi occhi Eu quero os teus olhos Per guardar o mundo Que coisa é guardar? Nós já vimos também Isso, é olhar então eu quero os teus olhos para olhar o mundo voglio, voglio, eu voglio e tuoi occhi per guardare il mondo e le tue labra per dimenticarlo e le tue labra per dimenticarlo que, que significa e le labra? singular ou plural? plural. Ele tu e labra e os teus lábios. E os teus lábios. Nós vimos recentemente também essa palavra, né? Labro, masculino. Labro é um lábio. Feminino, labra, lábios. Isso acontece com muitas partes do corpo uh, no italiano. Não é regular esse tipo de singular e plural, né? Mas, quantas partes do corpo? Muitas delas. No singular é masculina e no plural é feminino. E um desses casos, né, um exemplo é labro. Labro, um lábio. Le labra, os lábios. Tá? Então, le labra, feminino. Então, eu quero os teus lábios, plural, per dimenticarlo. Verbo dimenticare, que que é? É esquecer, esquecer. Aqui ele fala que lui vuole le sue, le sue, no? Le labbra di lei, no? Le sue labbra, per dimenticarlo. Dimenticare que cosa? A quem se refere este assim, lo aqui no verbo dimenticare? Se refere ao mundo per dimenticarlo, porque você vê que imediatamente ele falou aqui, ó, voli ó que per guardar il mondo, eu quero os teus olhos para olhar o mundo. Ele tuoi labra per dimenticarlo, ele tuoi labra per dimenticare il mondo, mas para não repetir, ele falou é, imediatamente prima, prima não, antes, né? Ele falou imediatamente antes, então não precisa repetir, seria para esquecê-lo, como nós vimos antes, o, no italiano não se separa a escrita do pronome, como a gente faz no português, né? Esquecer, é, ifen, lo, esquecê-lo, né? Separado. Italiano é tudo junto. Lembra que a gente viu? Dimmi, dimenticarlo, tá? Tudo junto. Aí agora aqui ele diz, vorrei portarti con me, dove nessuna nostra paura può farti male. Vorrei portarti con me, dove nessuna nostra paura o que é vorrei, vorrei vorrei significa eu gostaria, aqui de novo o pronome é oculto porque não tem necessidade de ficar falando visto que vorrei é específico para, opa, eu escrevi tu, mas aí é ó é específico para o pronome Io. eu vorrei, eu gostaria, eu gostaria, eu vorrei. Vorrei portar-te com me, portar significa levar, portar-te é levar você, gostaria de levar você comigo. Vorrei portar-te com me, dilo, dilo tu, diga você em voz alta, vorrei portar-te com me. Isso, então, eu gostaria de te levar com você. Antes, eu disse, falei sobre a questão do não né? e do vorrei, quero e gostaria. é muitos, Eu falei que muita gente diz, ah, não se diz volho nunca, não, em certas ocasiões sim, mas logicamente, vorrei é um modo mais, mais cortês de dizer que você quer alguma coisa. Em algumas ocasiões, a gente tem que ser mais ousado e dizer, né, eu volho, eu quero. Em outras que eu vorrei, vorrei, gostaria. Que é mais delicado, é mais. É um modo cortese de dizer, não? Que tu vorreste qualcosa, coisa, que você gostaria de alguma coisa. Então, por isso que eu citei o um negócio. Nunca diga voglio. Voglio não se diz, é mais educado. Gente, não acredita nessa gente que fica falando, generalizando, né? Porque é errado generalizar. O verbo existe, está ali para ser usado. Então, vorrei portar com comer, dove nessuna nostra paura farti male, gostaria de levar você comigo, dove significa onde ou aonde, os dois, tá? Então, é, a, é, aonde nenhuma nós, nenhum nosso medo pode nos fazer mal, nos machucar, aonde nessuna nostra paura, nessuna nenhuma, nenhuma. Nostra paura, paura significa medo, então, nenhum nosso medo, nessuna nossa paura. o male? Pode nos fazer mal. Fazer mal ou machucar. Então, aqui, olha só, por que farti? Você lembra o que significa esse ti aqui? Junto com o verbo. O ti é o pronome que se refere a nós. Então, literalmente, esse farte aqui é farnos no português, tá? Farnos. nos hum? Então, farti, male, é, fa é fazer mal a nós, ou nos machucar, tá? Então, esse ti é o pronome que se refere a nós, seria nos Então, eu gostaria de te levar comigo, onde nessa nossa pausa pode te mal. E depois, repete o refrão: não importa se, se é uma canção que sae o meu nome. Que importa se a noite é ainda longa? Esperava o e esperava te. E assim, se conclui o estudo dessa nova música da Anitta e do Fred de Palma, Que se condomê tutto Vai quebrar tudo e vai fazer um sucessão. Espero aí no Brasil também, mas aqui eu tenho quase certeza que vai ser sucesso. Lembrando que este arquivo está disponível para download no link que eu vou deixar aqui embaixo. Na descrição, olha só, tem a letra certinha, correta, assim como eles cantam em italiano. E a tradução em português. Haverete. Das caricare. Para fazer o download. Potrete scaricare questo file. Vocês podem baixar este arquivo com o texto. Com o texto e con la al não? com a tradução al português. Com o texto, com a letra. Não se esqueça de deixar o seu gostei neste vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas. Se você gosta das minhas aulas, se você gosta do meu trabalho. E agora, vai lá curtir essa música, baixa aqui esse arquivo e cante junto. Te lá para cima a